Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nessa aula nós vamos aprender a como adicionar funcionários na administração da sua página. Realmente, o dia a dia do proprietário de loja, da proprietária de uma loja, é muito corrido e não dá tempo de fazer todas as funções. Então, é ideal que você tenha um funcionário, uma funcionária ou alguém que possa te ajudar a fazer algumas funções básicas na sua página, como algumas publicações, publicações de history, administração do seu Instagram, enfim, você pode controlar o que as pessoas podem ou não fazer na sua página e é isso que eu vou te ensinar hoje. Então, você já logado no, no seu perfil do Facebook, tá? Lembrando que é o perfil pessoal, perfil de pessoa física do seu, do seu Facebook. Você vai procurar a sua página aqui ó, na lateral esquerda. Vamos colocar aqui na tela. Isso. Aqui na lateral esquerda, você tem as páginas que você administra. Como nesse perfil que eu uso para dar aula, eu tenho quatro páginas, é, vai aparecer quatro páginas para mim. Se você tiver só a página da sua loja, vai aparecer aqui somente a página da sua loja. A página que nós vamos utilizar é a loja do Zé. A página que nós criamos na outra aula. E aqui eu vou, eu vou editar aqui as funções administrativas. Como eu faço isso? Na lateral esquerda... Na lateral esquerda, nós vamos lá em configurações, lá na engrenagem, na engrenagem ali, lá embaixo, clico lá em configurações, e aqui nós vamos clicar em funções administrativas, aqui ó, também do lado esquerdo, aqui ó, funções administrativas. É muito fácil, tá? É bem facinho mesmo, isso faz muita diferença, vai te ajudar muito. E aí, como você faz? para para colocar alguém para te ajudar a mexer na sua página. Tá vendo aqui, ó, em funções administrativas, tem aqui atribuir novas funções administrativas. Nesse cantinho aqui, ó, tem o botão editor. Você clica nele, ele vai ter a função administrador, editor, moderador, anunciante ou analista. Você vai geralmente colocar aqui o administrador ou editor. Editor, ele tem quase todas as funções, é, a pessoa que, que, que você colocar vai ter quase todas as, acesso a quase todas as funções com algumas restrições. Administrador, você vai dar direito total para ela mexer no que ela quiser na página inclusive apagar a sua página então você tem que saber muito bem quem você está colocando e se você confia nessa pessoa o que, que a gente orienta é por exemplo aqui nessa página está eu já estou fazendo errado porque é uma página recente que eu criei mas por exemplo aqui quem está como administrador da minha página é só é, o meu perfil Rodrigo Estudos. Se eu tiver um ban, se eu for banido do Facebook, tiver algum problema e perder esse perfil aqui, eu perco a minha página. Então é ideal que você tenha uma outra pessoa, seja o seu marido, a sua esposa, um filho, uma filha, alguém de extrema confiança, não precisa ser ligada necessariamente à sua loja, mas que você possa colocar aqui como administrador. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a minha esposa. Então aqui, nesse campo aqui, digite o nome ou e-mail da pessoa. Eu vou colocar a minha esposa para a gente fazer um teste como administradora. Tá? Então eu digito Thalita. Já apareceu aqui o perfil dela. Eu clico no perfil da pessoa que eu quero colocar. Aqui eu deixo ele no, no objetivo aqui de administrador, na função de administrador. E está aqui uma, um alerta. Se você está adicionando um novo administrador à sua página... Lembre-se que ele ou ela terá, as me terá a mesma permissão que você para fazer alterações nesta página, inclusive apagar a página, tá? Ou tirar você de administrador e ficar só a pessoa. Então, muita atenção quando você for fazer isso, tá ok? Então, aqui eu vou adicionar a Thalita. Ele vai pedir para mim confirmar a minha senha. E eu faço isso, confirmo a minha senha. E pronto, sua solicitação foi enviada para Thalita Stutz. E aí agora aqui fica como pendente, né? Aguardando ela aceitar o convite. Se eu não quero mais antes dela é, antes dela aceitar, se eu não quero mais que ela que ela seja administradora, eu posso cancelar o convite, tá? Ou mesmo depois dela ter aceito já eu posso vir aqui em editar e cancelar e tirar ela de administradora também ok e aí vamos supor que eu vou colocar agora um funcionário eu quero restringir um pouco as funções administrativas dele na página vamos achar aqui o meu o meu perfil principal aqui ó. rodrigo Stutz. então tá aqui meu outro perfil eu vou colocar ele aqui como administrador não vou deixar ele como editor e aqui o editor pode Publicar conteúdos e enviar mensagens no Messenger com uma página, responder e excluir comentários na página, publicar do Instagram no Facebook, criar anúncios, ver quem criou uma publicação ou comentário, ver informações e atribuir funções para a página. É, se uma conta do Instagram estiver conectada à página, eu, os editores podem também responder ou excluir comentários, enviar mensagem pelo direct, sincronizar informações de contato e criar anúncios. Então, a função do editor é bem ampla, porém mais, é, mais é, restrita do que a do administrador. O moderador. Moderador, eles podem publicar e enviar mensagens no Messenger com uma página, responder ou excluir comentários da página, criar anúncios, ver quem criou uma publicação, comentário ou ver informações. Se uma conta do Instagram estiver conectada à página, eles podem responder comentários do Instagram, enviar mensagens pelo Direct e criar anúncios. Ok? É a mesma coisa. Anunciante. O anunciante é diferente. Os anunciantes podem criar anúncios, ver quem criou uma publicação ou comentário e ver informações. Se uma conta do Instagram estiver conectada à página, eles podem criar anúncios. O analista ele pode ver qual administrador criou uma, uma publicação ou comentário e visualizar informações. Então ele só pode ver a sua página e não pode fazer nada, o analista. Ok? E aí você, você vai adicionando né, e clicando aqui em adicionar. Escolhe qual a função Geralmente você vai escolher um funcionário de confiança, vai colocar ele como editor e acompanhar, óbvio, tudo aquilo que está sendo feito e produzindo mais informações do que publicar, como publicar, nós vamos encontrar no, no nível de geração de conteúdo, que também está à disposição sua aqui. Você pode adquirir esse curso completo, é mais um curso Pocket, é curtinho, também baratinho, 57. E 90, você clica lá e vai ter acesso a, toda, a todas as aulas do nível de gerador de conteúdo. Vale a pena você adquirir, beleza? O link para você comprar esse curso extra está aqui na descrição dessa aula, tá bom? Muito obrigado por chegar até aqui e eu te vejo na próxima aula. Até lá!